Você que é membro do canal, esse aqui é o Fundo do Baú, o extra do Fundo do Baú. E esse Fundo do Baú foi com o Boris Kazoi, que vai agora mostrar para gente o quarto objeto. Esse quadro, essa pedra que está aí, olha, quem conhece inglês, Berlin Wall, é uma pedra que um amigo meu trouxe, por isso eu não posso garantir nada, mas eu conheço a pessoa que trouxe e a Idônia é um, um pedaço do Muro de Berlim. Não é raro, tem muitos pedaços do Muro de Berlim, mas ele me trouxe um pedaço, eu enquadrei né, e qual o significado que tem para mim esse, esse, esse pedaço do Muro de Berlim. Tem uma história da queda, mas tem um significado de liberdade. Foi quando um dos regimes uh, mais cruéis da humanidade, o comunismo, começou a se desmanchar uh, dentro da Alemanha, a Alemanha, ori Berlim Oriental, os moradores de Berlim Oriental se revoltaram, quebraram, derrubaram o muro que o separava de Berlim Ocidental e, e o que praticamente transformou a Alemanha Oriental uh, num país livre que acabou se unindo, se reunificando com a Alemanha e foi o estopim para o fim do comunismo na Europa. Então, uh, essa pedra do Muro de Berlim uh, tem um grande significado uh, que, repito, é a liberdade. Eu acho que não existe, além da vida, nada mais importante do que a liberdade. Liberdade de fazer, liberdade de não fazer, liberdade de, de empreender, liberdade de expressão, de ir e vir sindical, que países hoje, como Cuba, que tem tanto brasileiro admirando, como a China, como a Coreia do Norte não tem A China não, a China já, já é, já melhorou muito, mas ainda é um regime autoritário, um regime duro que tortura e persegue. Esse é o quarto objeto, ah, mas que está em primeiro lugar, que é a liberdade. Em primeiro lugar não, em primeiro lugar está a vida, eu colocaria imediatamente depois da vida, a liberdade, e, em paralelo, o amor, a fraternidade, tudo que estão dentro do quadro também da liberdade, se você quiser. Um objeto. Um objeto a liberdade, história, Sem dúvida alguma, marcou, marcou a história é, do mundo, né? não só da Europa especialmente, como você disse, mas também a história do mundo. né, Mudou o rumo é, é, do, do mundo e, por isso, é um objeto tão importante que você é, merecidamente colocou aí, é, é, enquadrou né, para guardar esse objeto de recordação. Adorei, Boris. Muito obrigada mais uma vez por fazer parte aqui do nosso Fundo do Baú. Obrigada. Um beijo para você. Como diz o Lula, eu gosto de repetir, um beijo para você, astronauta do fundo do baú. Ele fala astronauta em vez de internauta e um beijão para você Luciana, muito obrigado pela oportunidade de estar com os aqueles que gostam do fundo do baú. Sem confundir com o baú do Silvio Santos. Isso Aquele é um, é um outro baú e <risos> um pouco um, com o fundo bancário que os meus baús não têm. Pois é, infelizmente <risos> os meus também não Obrigada Boris, obrigada não, um Boris, Gente, olha Esse aí é o conteúdo exclusivo para você que é membro do canal Muito obrigada pelo seu apoio Pela sua confiança E tá aí o nosso agradecimento A você Até o próximo vídeo do Fundo do Baú Tchau, tchau